da disciplina Latim 2. Meu nome é Vivian Pinturriolo, sou graduada em Letras Portuguesas pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Estudos da Linguagem pela Faculdade de Saberes e mestre em Linguística também pela URSS. No curso de Letras Portuguesas à Distância, atuo como tutora em diversas disciplinas e nos cursos presenciais do Campus de Vitória, trabalho com as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no ensino médio integrado e com a Língua Latina na Graduação de Letras Portuguesas. Na disciplina Latim II, daremos continuidade aos estudos das declinações e avançaremos no conhecimento de alguns tempos e modos verbais que nos possibilitarão ter uma percepção mais ampla da gramática latina e das possíveis relações que podem ser feitas com a gramática da língua portuguesa. Com base nesse conhecimento gramatical adquirido na primeira parte da disciplina e com o conhecimento que vamos agregar nessa etapa, você será capaz de traduzir os textos clássicos com mais segurança. O objetivo principal dessa disciplina é proporcionar uma maior compreensão da estrutura e do funcionamento da língua latina. Sendo assim, é fundamental que você busque consolidar todo o conteúdo aprendido na primeira etapa do curso, para que possamos avançar. Para isso, faremos uma revisão no início da disciplina, a fim de que você possa prosseguir neste módulo sem grandes dificuldades. Nesse período, daremos continuidade aos nossos estudos com material didático da Universidade Federal de Santa Catarina, Língua Romae, mas reitero que trata-se de um material de apoio e que você deve se empenhar e buscar informações adicionais nas bibliografias complementares que estão listadas no ambiente virtual. As avaliações desse curso somam uma nota de 100 pontos que serão distribuídos entre as atividades na plataforma e as avaliações presenciais. Para executá-las, ressalto que é fundamental a leitura do material impresso. Mas você também poderá contar com a ajuda dos tutores para sanar as dúvidas que, porventura, venham a surgir no decorrer do módulo. Você já conhece a dinâmica do curso. Por isso, organize-se para cumprir todas as leituras e atividades propostas na plataforma. Fique atento à agenda da semana e aos prazos de entrega das atividades. Assim, certamente, você terá êxito nessa disciplina. Desejo a você ótimos estudos e muito sucesso!